A rede de solidariedade do Fórum Mulher de Pernambuco ela começou como todas na questão da pandemia. A questão principal era a gente sobreviver, a gente se manter viva. Né? E também a gente se defender da pandemia mas com, através é, do, na, da nossa luta, da, da no, do nosso companheirismo, né? Então a gente começou primeiro matando a fome e fazendo as ligações a gente foi vendo que a questão também da pandemia como a questão política, né, que está ainda a gente vivendo, ela trazia outros desafios que é a questão da saúde mental, principalmente das mulheres, né, que a gente, a gente soma mil e uma utilidades então, a gente teve que enfrentar a pandemia de feito, fazendo tudo, sem recurso, né? principalmente as mulheres periféricas, e sem informação, sem acesso à saúde, né? sem acesso a nada. Então, foi primordial também a questão é, da construção do saber. Né? Então, através da coletiva de saúde, com outras companheiras, a gente é, começou a fazer os boletins, os LAMBs, né? para a gente saber como é que a gente se defendia, da, como a gente enfrentava a pandemia. Então, essa troca de saber foi muito importante. Então, toda a ação da Rede Solidariedade, ela sempre se pautou na questão é, do feminismo, de fazer uma solidariedade feminista, não fazer só um assistencialismo, porque assistencialismo estavam sendo feitos, muitos. E ainda estão sendo. Né? Mas essa é um, sempre na peste perspectiva de uma troca política né? eleitoreira. Estava se, tá se usando muito e se usou muito na, na, no começo. Mas a gente começou a fazer alguns encontros online e depois conversando a gente vê que a gente tinha que colocar dar essa formação, dar esse subsídio para as mulheres que estavam recebendo ajuda para se manter viva de entender o processo político que estava passando. Por que, que eu estou nessa pandemia? Por que, que eu estou passando fome? Como é que eu posso me defender disso? Como é que eu posso ajudar no processo também de lutar contra isso? Então, a gente foi construindo. Também teve as motocicletas que levavam informações enquanto a gente não podia sair, não podia fazer reunião informações para vários territórios, alguns territórios até que o fórum ainda não tinha chegado, não tinha pessoas, é, mulheres que eram do fórum, né? E, caminhando, a gente também é, viu a perspectiva de ampliar é, essa rede, a nível estadual, então a está nessa conversa, né, teve essa conversa com o pessoal do interior, das outras regiões. Outra coisa importante foi a questão de entender que não é só receber essa ajuda, que eu podia participar também e ajudar as outras companheiras. Tem companheiras que não precisavam da ajuda de alimentação, mas estava precisando de uma ajuda de afetiva, uma ajuda de escutar, da escuta. Principalmente a gente se escutar é muito importante. E a gente ficou nesse... É... depois com os encontros, já a gente está tendo encontros presenciais, entender esse processo né, da política que a gente está passando, e entender pós-pandemia como é que a gente ia continuar essa rede de solidariedade. Porque a, as mulheres entender como é que a gente chegou a essa ajuda, como é que a gente vai atrás, como é que faz as ligações, quem não estava fazendo, então que estavam só recebendo também agora estão participando do mesmo grupo, estão interagindo, estão na perspectiva que elas também podem contribuir e que elas são, as pessoas, são é, indivíduos importantes no processo. Isso é o que é, que é fundamental para a gente. A gente agora está no pé de colocar assim, de, a gente deu o... O pessoal fala o peixe, mas a gente vai dar a vara. a vara. Então a gente vai construir, como é que a gente vai construir depois da pandemia, como é que a gente vai se sustentar nisso aí. Que a gente sabe que mesmo antes da pandemia, principalmente nós mulheres negras, periféricas, sempre tivemos uma ajuda no outro. A gente tinha um feijão dividido para três. Mas agora, como é que a gente vai enfrentar tudo isso agora? Então, a gente está é, colocando as ideias, juntando as ideias de o que uma pode fazer, o que a outra sabe é, para dividir o seu saber. Vamos ver se a gente faz uma cooperativa, se a gente é, vende alguma coisa. Como é que a gente se organiza nisso aí? A outra perspectiva é a questão das mulheres. que é, Eu já falei que a gente começou de elas entenderem o processo Agora, fundamental da questão da, da, da eleição, né? Porque vai ser mais uma vez aquela coisa que eu disse no começo, vai ser aquela troca, né, assistencialismo barato, querendo pegar, é, envolver as mulheres, principalmente mulheres negras periféricas. Então, a gente entender esse processo eleitoral, entender como é que a gente pode influir, como é que o voto é importante... Então, essas outras questões dentro disso aí. Então, é, no momento, é, a rede solidariedade está nesse pé. E sempre buscando é, os pilares do feminismo, né? Na questão da gente entender o ser sujeita, né? O ser sujeita política, o ser sujeita no mundo, né? E entender que a gente pode ser um indivíduo com ação política nesse mundo. Então é isso.